Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Faz a sua inscrição, deixa o like, compartilha esse vídeo para que o YouTube possa mostrar esse vídeo para outras pessoas. E é mais um daqueles vídeos que fala sobre coisas misteriosas, né? Um assunto que a gente ainda pode estar tá falando aqui de uma maneira um pouco mais tranquila. Então vamos direto aqui para a matéria, tá? Olha só. Pesquisadores italianos encontraram no sítio arqueológico de Monte Prama na ilha de Sardenha, duas estátuas gigantes que remetem à Idade do Ferro. Os artefatos de rostos inexpressivos possuem escudos grudados em seus corpos e que leva a crer que as imagens representam pugilistas. Não é a primeira vez que esse tipo de estátua é revelado na ilha, na verdade, a dupla se junta a um conjunto de mais de 30 figuras de pugilistas, guerreiros e arqueiros encontradas por arqueólogos desde a década de 1970, parte dessas estruturas de calcário que tem entre dois de altura, está exposta no Museu de Cabras, cidade em que ocorreu a escavação. As peças datam de mil anos atrás, tendo sido criadas pela civilização Nuragica. Além das estátuas gigantes, foram reveladas 200 sepulturas que datam entre 950 e 730 a.C., sendo a maioria de homens jovens. Não se sabe para que as imagens foram utilizadas mas pesquisadores sugerem que elas podem ter sido aplicadas para simbolizar a vida dos enterrados ali. Há ainda as hipóteses de que as estátuas podem ter sido guardiãs ancestrais que vigiavam a necrópole ou foram construídas para a comemoração de um importante evento histórico. Essa é apenas mais um dos mistérios da civilização norágica. Que ocupou a sardenha até o século segundo depois de cristo aí também possui mais de seis mil torres formadas por pedras que recebem o nome de nurag este é considerado um número bastante alto para a finalidade das estruturas não é conhecida então você tem aí arqueólogos encontram estátuas gigantes com rostos inexpressivos de mil anos. As estruturas foram construídas pela civilização nurágica e podem ter sido utilizadas para simbolizar a vida de jovens mortos. É bastante interessante né? esse tipo de estrutura misteriosa, que eles não sabem exatamente qual era a finalidade, você encontra espalhado pelo mundo todo em diversas civilizações diferentes, né? são assuntos assim, realmente bastante curiosos e misteriosos, referentes ao mundo antigo. Bom, espero que essa matéria seja útil para você, vou estar deixando o link aqui embaixo. Vou ficando por aqui, sou o Gleison Santos, canal Métodos Secundários. Se não for inscrito, já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para que o YouTube possa mostrar os vídeos desse canal para outras pessoas. Shalom, shalom, paz e amor do Messias para todos os irmãos e até o próximo vídeo.